450 metros quadrados, composto de quatro amplas suítes, sendo a suíte master, uma linda suíte térrea com banheira de hidromassagem. A casa gente é linda demais. Ela tem uma piscina suspensa, paisagismo de irrigação, são 450 metros de área construída, espaço gourmet, churrasqueira. No living dela tem possibilidade de abrir toda a porta e você tá colocando um carro como decoração e como ela é de esquina vai ficar muito charmosa te convido a clicar aí dá aquele joinha se inscreve no canal e vamos conhecer detalhe por detalhe dessa linda mansão que eu separei para vocês hoje vem comigo Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar essa mansão linda, maravilhosa, uma casa diferenciada, são quatro suítes, 400 metros de área construída, condomínio Velas da Marina, um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul. A casa ela tem um diferencial na arquitetura, tem uma piscina suspensa ali em cima, gente, é de tirar o fôlego. Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você gostar e vamos conhecer essa linda obra de arte da arquitetura gaúcha no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, meus caros, sejam muito bem-vindos mais uma vez à sua mais nova casa. Bem-vindo à sua casa, à sua casa que você ainda... Não veio comprar, mas é sua. Já estou dizendo que é sua, porque vai ser sua essa casa. Acabei de entrar aqui. Nós temos à minha direita aqui um lindo living. Gente, a casa é muito linda. Detalhes em tons escuros. Lareira ecológica no canto. Painel com televisão ripado. Espelho ali no móvel. Olha que linda essa casa, meus caros. Uma casa diferenciada. Uma casa que você não encontra em qualquer lugar. Inclusive, ela tem algo... Além da piscina suspensa que eu vou te mostrar, ela tem algo diferente das outras casas. O que é, Diego? Ela tem a suíte principal no térreo, não é no segundo andar. É diferente, né? Olha só, você acabou de ver uma sala com lareira e agora essa outra sala de contemplação, toda ela fechada, praticamente aqui, com vegetação aqui, aqui, para casa de esquina, né? Então, para dar essa privacidade. Deixa eu te mostrar o ângulo que a gente tem aqui desse canto, só para você ter uma ideia. Aqui são mais de 100 metros de living Olha só que linda Olha, olha, olha só que diferente esses lustres, né? Quadradinho, estou acostumado a ver redondo Esses são quadrados, né? Uh, gente, a gente tem também aqui ó, Deixa eu abrir para vocês aqui ó. A gente tem também aqui o um jardim de inverno aqui, ó. Dá uma olhada ó. Olha que lindo Você pode estar tá fechando isso aqui com pérgola né? Vidro aqui para ficar muito lindo Deixa eu te mostrar um detalhe aqui da casa, como ela é de esquina, é um terreno diferenciado, é um terreno grande, então você vem com seu carro ali e o carro vai ficar ali do lado aqui, gente, ó, deixa eu mostrar, não sei se vai dar para ver como tá a noite, tá escuro, eu acabei não ligando a luz aqui, mas aqui eu o abrigo para você colocar os seus carros, é aqui, tá, e aqui é a nossa lateral, a fachada lateral da casa, acabei saindo pelo jardim de inverno, cara, eu gosto de Frio e de vento, né? Sai para fora das casas a todo momento. <risos> Mas olha só, vamos lá, vamos continuar nosso tour. Olha só que linda essa árvore aqui, gente. Ó, acho que isso aqui é até uma oliveira. Mas olha só, vamos lá, vamos continuar nosso tour aqui. Deixa eu só encostar aqui. Voltamos então para a sua casa. Me dá licença que eu quero mostrar a casa dos seus sonhos para você mesmo. Você que sonhou com essa casa, tá aí, chegou o seu sonho pode virar realidade agora. Fechei a porta aqui então e olha só, aqui meus caros, nós temos uma mesa de jantar linda, maravilhosa. Olha que detalhes, é um vidro né, é um vidro, mas ela é uma chapa preta de, de madeira, olha que linda essa mesa. Olha esse lustre aqui gente, não é estilo Covid-19 né, <risos> mas é lindo demais cara, olha só que top. Gente, nós temos uma ilha aqui, uma bancada, toda ela de São Gabriel preto escovado, um lindo exaustor, lindo não, um exaustor diferenciado, olha só, ele combina até com as, com as luzes, com as luminárias né, é lindo praticamente, tudo lindo essa casa aqui né, fogão coquetop tá aqui, sua churrasqueira tá lá pia tá aqui, a geladeira tá aqui, uma bela geladeira, do lado da sala tá fazendo churrasco aqui, tá conversando com quem que tá na tua frente, com quem tá lá na mesa de jantar, com quem tá naquela sala, com quem tá nessa sala, a casa toda se integra aqui meus caros. isso que é top, aqui a gente tem um fogão, um forno e um micro, fogão top aqui do lado, daqui a gente tem uma pia, estilo quadradinho, olha só que legal, ó. aquela torneira aqui, Poucos sabem que dá para cantar, nem vou, nem vou tirar aqui, porque hoje a minha voz não tá boa para cantar, eu ia cantar para vocês. Tô brincando, a gente, não vou cantar, não. <risos> Você não vai ver cantar, é difícil, né? Mas olha só, olha só essa churrasqueira aqui, gente, ó. Que top, ó. Tudo isso aqui, gente, com porcelanato preto 3D, ficou bacana demais. São Gabriel Preto aqui também, escovado. Aqui a gente tem a nossa área de serviço, ó. Para de serviço, a máquina de lavar. Aqui a gente tem um, o junker já da água quente, do gás. Aqui a gente tem um banheiro de serviço. Aqui fora a gente, uh, a gente tem um, um lugar bem legal aqui. Uh, que, o que que é, tá? Vários vasinhos e horta para você que curte assim, dar aquela plantada, comer seus próprios legumes. Olha só que lugarzinho legal, ó. Para você estar tá fazendo então essa terapia que é plantar suas próprias hortaliças beleza fechei aqui vamos continuar nosso tour vamos lá depois que a gente fez churrasco na tua casa comeu né lavou a louça ali né na, na, na parte ali agora a gente já viu um filme Netflix lá a gente já conversou sobre negócios aqui agora não tá na hora de descansar então vamos lá Ah, detalhe antes de ir olha só que lindo isso aqui olha que top olha que lindo cara. Muito, muito, muito, muito lindo Não sou eu que sou lindo, é né? esse painel aqui que você tá vendo aqui, ó A pessoa que me acha linda é minha mãe e minha esposa Minha esposa até eu não sei se é verdade, mas <risos> eu acredito na minha mãe Olha só, um, nós temos aqui então um lugar para botar as taças, tá? Uma cristaleira aberta, mais uma cervejeira aqui embaixo E esse espelho, esse imóvel aqui, gente, ó Olha só que bacana isso aqui esse ali, ó, Ele anda, olha só que legal, cara Ó, os pratos aqui, olha só que top. ó. Agora, quando. Aí, fechou. Quando o seu cunhado chega, você então pode estar tá escondendo aqui ó, a cerveja, as coisas só puxa para cá. Aí só tem louça para ele lavar. <risos> vamos lá, vamos mostrar mais da casa. Olha só esse lavabo aqui, minha gente. Olha que lavabo lindo. Ó. Isso aqui é um Nero Marquina. Olha só que cuba dourada. Maravilhosa. Torneira, bom comando, com água quente. Olha só, até vou abrir a torneira para você, olha só. Que lindo esse lavabo, meus caros. Show de bola. Aqui tem um espacinho aqui embaixo da escada, que eu faria uma adega, dá tranquilamente para acessar aqui, a altura tranquilo, dá para você fazer também. E agora então, bem-vindo aos dormitórios, a parte privativa. Essa aqui é a primeira suíte Té, uma, de ca... uma cama de casal, televisão painel com espelho atrás detalhe de madeira preta Olha só que legal isso aqui de madeira bem lisa ó aqui a gente tem um banheiro dessa suíte Olha que linda aqui atrás de mim até vou vir aqui para te mostrar a gente tem um armário aqui atrás meus caros que ele é diferente tá ele tem um espelho aqui aqui é aberto né E tem mais uma porta que vem para cá Olha só que detalhe mais lindo Gente, estou apaixonado por essa casa aqui. Eu sabe que o corretor de imóveis ele vende o que ele gosta, ele vende o que ele acha bom, ele vende o que ele conhece. Eu vou vender essa casa aqui para você. Na verdade, a casa já é sua, é sua casa. E agora eu acabei de entrar na sua suíte. Me dá licença, por favor. Olha só, acabei de entrar aqui. Uma bela cama de casal, toda estofada atrás aqui. A cabeceira, olha que lindo, olha que diferente. Olha só televisão painel preto ar-condicionado split aí está o nosso lustre que é parente do Covid-19 deve ser o Covid-18 <risos> tô brincando né gente graças a Deus tá acabando né amém né Olha só aqui gente vim desse canto aqui para te dizer que aqui na tua suíte além de todos aqueles armários espelhados ali para Ficar bonita com aquele look maravilhoso Você tem uma banheira de hidromassagem Dentro do seu quarto Toda de vidro Olha que diferenciado esse, essa suíte, meus caros Ó, Tem entrada por aqui E tem entrada por lá O que acontece? Quando o maridão entra por aqui A esposa sai por lá e fica aquele correrio no quarto <risos> Ai, ai, meu caro Tô brincando, né? Tô brincando Olha só, gente Olha que linda essa banheira de hidromassagem Aqui na suíte que suíte top, hein? Uma suíte terra assim, já pensou? E lá no segundo andar, enquanto tudo acontece, aquela piscina suspensa. Já vou te mostrar. Vamos lá, conhecer! Já vou te mostrar. Olha só, temos uma, duas, três, quatro, cinco portas grande aqui de armários. Ó, deixa eu abrir para você ver. Ó, o cabideiro são cabideiro, três armários e outro cabideiro lá, gente vamos lá conhecer a parte de cima vem comigo o vídeo talvez fique longo né está na metade da casa mas vamos lá conhecer a casa que é a sua moradia na praia do Rio Grande do Sul na praia mais amada dos gaúchos e agora eu vou dizer uma das praias mais amadas do Brasil né por causa de vocês vocês que olham esses vídeos, alcança muita gente que nem conhecia Capão da Canoa e agora vai acabar conhecendo então aqui é o salão de festa, o gourmet e também a nossa parte da piscina. E eu vou mostrar os dormitórios agora para vocês, tá bom? Vamos conhecer então agora a primeira suíte aqui de cima. Uma suíte de casal. Olha que linda a suíte, ó, que top. Grande, espaçosa, as aberturas são automatizadas também. Espaço para televisão, painel estilo mais preto também. Aqui também os armários. Mais escuros. Olha que legal isso aqui. Bacana, né, gente. Detalhezinho, ó. Isso aqui não é de verdade, tá, gente? Não tá morrendo, tá? Aqui é o banheiro da suíte, da segunda suíte aqui, da primeira suíte aqui de cima. São duas suítes em cima e duas suítes embaixo. Olha só que quarto grande, tá gente? Olha só, vem cá, eu quero te mostrar a outra suíte Essa aqui é bem grande também, essa suíte aqui é Até tipo um hall de entrada aqui na suíte Aqui o banheiro dela Olha que linda, maravilhosa Já o box tá pronto Parece um vidro fumê, né? Diferente aquele box Chuveiro a gás E aqui, então, dormitório, né? Mais um dormitório de casal Grande, amplo e espaçoso olha que lindo e ali um mega guarda-roupa de três portas também muito espaço para você aproveitar painel preto aqui também essa casa tem muito detalhe de tons mais escuros né por isso que ela chama atenção a arquitetura é diferente o tom é diferente né é, é bacana demais vem comigo vem cá eu quero te mostrar a melhor parte da casa <risos> A parte onde você vai fazer aquela festa de final de ano. Olha só esse espaço gourmet, olha que lindo, olha que diferenciado. Espelho, painel preto, espelho, mesa, né, uma cor mais clara, cadeiras pretas, um balcão, uma ilha toda de granito, São Gabriel preto, churrasqueira estilo né, 3D preta, olha só que legal isso aqui, gente. Aqui é um espelho. Esse aqui sou eu. tudo bom que não conhece, seja bem-vindo. Aqui então, gente, olha só que legal. Só que é tudo lac. Muito bacana isso aqui, meus caros. Show de bola. Então aqui uma mesa para você estar tá tomando aquela cervejinha no verão agora, curtindo aquele lazer final de ano com a sua família, aquela festa em casa. Mais uma, mais uma geladeira, mais um freezer embaixo, mais um forno ali para você fazer uma pizza churrasqueira com aquele churrasco que só a carne gaúcha tem nessa né? churrasqueira daquelas que tem um problema que não aceita carne de segunda <risos> mais uma torneira para você já tomar cerveja e sair cantando ó ali marca lá no meu Instagram hashtag Diego, quem é que canta na torneira né se vocês mandarem vídeo marcar eu vou fazer o meu também tá bom olha só aqui gente a melhor parte da casa agora vamos lá Olha essa piscina suspensa no segundo piso da casa, não é maravilhoso? Você me perdoa que eu não achei o controle para ligar as luzes aqui da piscina. Lá na ponta é um vidro da casa, aqui a piscina, mais espaço aqui, mais uma mesa que maravilhosa, grama sintética, tijolo, aqui estilo envelhecido, não é velho, mas é estilo envelhecido. Muito linda essa parte de cima aqui, meus caros. Olha só, lá nós temos uma oliveira mais um guarda-sol umbrelone lá mais espaço aqui gente ó. para você tá sentado aqui curtindo como ela é aqui em cima você pode não sendo na piscina pode andar aqui quase que pelado que ninguém vai te ver não tem vizinho aqui para ver ela tem uns vidros fumê aqui também ó aqui tem mais essa árvore linda maravilhosa aqui com certeza deve ser uma oliveira você sabe comenta aí aqui esse guarda-sol abre as mesas ficam aqui embaixo olha o espaço que a gente tem aqui em cima aqui é a avenida do condomínio Velas da Marina e eu incomodando o pessoal gravando vídeo essa hora né? <risos> meus caros que casa maravilhosa vale a pena você vir conhecer, é uma casa diferente, você já conheceu né e a casa já é sua, me esqueci, desculpe por estar anunciando aqui a sua casa, por estar mostrando a sua casa só quero te fazer uma pergunta. Quando é que você vai clicar nesse botão aí e vir aqui pegar a chave da sua casa? Não <risos> tô brincando, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais um lavabo. Eu esqueci de mostrar, ó. Olha, mais um lavabo aqui em cima. Diferente, né? Esse granito ali. Meus caros, muito obrigado por mais um vídeo. Vocês são demais. Deus abençoe. Te dê saúde, sucesso e paz. Se gostou, clica aí, inscreve no canal. Até o próximo vídeo.